Recuperada da Covid e mais de um mês e meio sem treinar, ela conseguiu pegar pódio na categoria até 65 anos. Solta a vinheta aí, editor. Fala, galera. Alex Akira na área. Eu tô juntamente de novo aqui, ó, com Farofa. Boa tarde, Farofa. Fala, galera. Beleza? Tamo junto. Estamos começando mais um resumão da semana. Então, galera, vamos começar com as novidades do Corrida Perfeita aqui para vocês. A partir do próximo sábado, dia 13, encontro presencial em São Paulo, lá na USP. Pois é, novidade para vocês de São Paulo. É, e lembrar que ó, vai ser todo sábado. É, inicialmente vai ser na USP, lá na, na Raia da USP, onde ficam as assessorias, quem é de São Paulo e corre sabe. E nesse sábado, dia 13, o tio Andrei... Andrei Ashkar estará lá presente para orientar vocês. O treino vai acontecer de 7 às 10. Então, você que é aluno, mora em São Paulo, vá lá. Se você estiver em São Paulo, vá lá. E se você não é aluno, vai lá também para conhecer um pouquinho, entender como é que funciona nossa aula presencial do Corrida Perfeita. Se você aula, é aluno, isso. tem mais informações no Telegram, no grupo Telegram de São Paulo. É isso, Farol? É, no grupo de Telegram de São Paulo, se você é aluno, vai lá na última abinha do seu no seu app, e entra no grupo de São Paulo, ou grupo geral, que as informações estão sendo mais ou menos por lá. Mas também a gente está mandando e-mail para você confirmar a sua presença, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vão participar, né? E aí, aquele treininho lá, ele deve passar algumas orientações, correr um pouquinho com a galera, tem uma estrutura de guarda-volume, de água, um ponto de apoio ali para você que vai treinar esse em Brasília, sábado. Brasília também rolando, né, aqui na é nossa sede? Em Brasília já está rolando, já tem alguns meses. Tá bombando esse final de semana, foi bonzão também, né? Que teve uma parceria aí com a Maratona Monumental. Teve bolo, cerveja, jogo, brinde. Teve tudo, foi muito legal esse sábado. Tipo tudo tudo pra mim faltou, né? É, porque quem não foi, perdeu. Foi bonzão. Eu não fui. Mas <risos> é, você tava em coisa boa também, daqui a pouco a gente é... fala sobre isso. E também lembrando que no final de agosto, agora, dia 28 de agosto, se eu não me engano, tem a meia maratona de Floripa, e a gente vai ter estrutura é meia própria. É meia e maratona. Né? A gente vai ter aí um, um grupo que vai correr a meia, um grupo que vai correr a maratona, estamos definindo aí se a gente vai criar um pelotão, igual a gente fez na SP City, e também essas informações estão indo lá no grupo do Telegram. Tem um grupo do Telegram exclusivo para a maratona de Floripa, então entra lá e fica por dentro. E, ó, todo mundo com a camisetinha do Corrida Perfeita para poder identificar, filmar, para ficar legal, né? Todo mundo de azulzinho lá, então, hein? Exatamente. E você, que não segue nas redes sociais, se não segue, já segue aí, confira os destaques da semana do Corrida Perfeita. Nessa semana, a gente teve uma conversa com o Elton, o bariátrico maratonista, e com a Nádia, que correram com a gente lá na SP City. Tem o um conteúdo no YouTube, o um bate-papo com o nosso fundador, o Tiago. E também tem um, um, a conversa no podcast também. É, foi bem legal o podcast que eles gravaram. E eu gosto de, tipo, tô correndo, pedalando, boto o podcastzinho para me acompanhar aí. Tá, então, olha. Então se inscreva uma... no nosso podcast também, se você não está Exatamente, inscrito. Exatamente, nas plataformas digitais aí de podcast, na né? que você melhor, né, se quiser. Todas, estamos em todas. Todas. E no YouTube também a gente contou a história do Elton, do bariátrico maratonista que puxou nosso pelotão sub-4 horas. Pois é, a gente fez um vídeo muito maneiro contando sobre não só a história dele também, né, dessa inspiração dele puxar esse pelotão, mas também a superação, porque ele tinha 130 quilos e hoje é líder de pelotão. É. Você assistiu, você assistiu o vídeo, Alex? Assisti, assisti. Teve Cara, um... Muito legal. Um... Muito segue legal. o balão, segue o balão. É, foi bem todo divertido. mundo geral nos comentários lá. segue o balão, segue o balão. E o balão deu bom. A galera fez o pelotão sub 4. Muita gente conseguiu, né? Chegar junto com o Elton lá. Deu tudo certo, tudo no tempo. tudo... Cara, foi muito legal esse evento e a gente espera ter replicar isso para outras provas, né? Principalmente estava falando de Floripa aí, quem sabe a gente consegue fazer uma festa tão boa quanto agora aí. E no nosso Instagram também, a gente fez uma postagem do que fazer meia hora antes de uma prova. O professor Marcos deu algumas dicas. Essa, esse corte aí, é, do professor Marcos e da professora Vivi, Viviane, ele é um corte do nosso plantão de dúvidas, que acontece para os nossos alunos todas as sextas-feiras, 11 da manhã, então, você que é aluno Corrida Perfeita e tem muitas dúvidas, tá aí, ó, tá aí o plantão, como é que funciona mais ou menos esse pedacinho aí de como funciona. E no nosso Instagram também a gente fez um carrossel bem legal com cinco problemas comuns em corredores e como resolvê-los. São cinco diquinhas aí para não quebrar na prova. Quem quebrou igual eu quebrei esse final de semana sabe como é que é. Quebrar é normal, né, Farol? Não, não é normal, não. não é normal de jeito nenhum. Quem tá treinado não quebra, não. E lá no nosso Instagram também a gente fez uma postagem em homenagem ao dia do maratonista, que foi ontem, domingo. Parabéns aí todos os maratonistas. Maratona não é pra qualquer um, não. E é coisa de maluco mesmo, vamos embora. Tem que correr maratona. Todo mundo tinha corrido correr uma maratona uma vez na vida. Alex, quando é que você vai se inscrever na primeira maratona aí? Eu já tô correndo 5 quilômetros, hein? Já é o início. Ah, falta pouco. <risos> E agora vamos falar um pouco dos alunos que participaram de provas nesse final de semana. Teve um resultado brabo da Priscila Ferreira, que correu 10 quilômetros na segunda corrida do Guarda Municipal em Manaus e conquistou o quinto lugar geral. Pois é, quinto lugar geral não é para qualquer um, não, é, Farol? Não, né? não. Parabéns a Priscila aí. Sinal de que está treinando, de que está fazendo tudo certinho. O resultado vem. Parabéns, Priscila. Também teve uma prova super legal lá na Chapada dos Viadeiros o Bota para Correr da Olímpicos, que teve a presença do nosso head coach, o Andrei, e desse cara aí, ó, do Farofa. Foi maneiro lá? Cara, uma das provas mais bonitas que eu já fiz de visual. O percurso duro no final ali, um pouco... Muita subida, mas a maioria do percurso era plano e descida. É, clima bom, não estava muito quente. A secura normal aqui, a gente de Brasília sente... Mas, cara, parabéns para o Olímpicos, parabéns aos alunos. Tinha uns três ou quatro alunos lá também. Conversei lá claro, com o Wanderson e outros alunos estavam lá. E, pô, a Olímpicos arrebentou, provão, evento, fim de semana inteiro. É, muita coisa, teve festa, teve passeio. Cara, o Olímpicos arrebentou, parabéns. Show de bola e me leva na próxima agora, que é Vai Maceió. Estou esperando o um convite. Vai ser um vídeo nosso com essa prova, né? É, o André correu do meu lado, né, que sou bem mais lento do que ele, então ele correu comigo, foi me dando orientações, foi dando dicas, então, assim, ele ficou avaliando algumas pessoas durante a prova. Cara, esse vídeo vai ser muito maneiro, é, essa semana deve sair aí para vocês essa cobertura inteira da prova, e tem algumas coisinhas no nosso Instagram também que a gente vai estar soltando aí dessa prova essa semana. E lá no nosso Instagram também, hoje é dia de Monday, então a gente colocou a foto de alguns alunos que enviaram pra gente, que participaram nesse final de semana de alguma corrida que foi perfeita, viu? É, teve muita corrida, para variar, né? Depois que uhum. é, a pandemia aliviou aí, as provas voltando com tudo e a galera participando de muita prova. E parabéns aí a todo mundo que participou. É, tem que participar de provinha para se manter motivado, tá no ecossistema aí da corrida. E esses nossos alunos também nos inspiram, viu? Então vamos então para as inspirações da semana. A nossa querida aluna, Dona Geraldinha, com 65 anos, pós-Covid e um mês e meio sem treinar, voltou com tudo. Pegou pódio lá em Minas Gerais, no Circuito Unimed, etapa Coronel Fabriciano. Parabéns, é Dona Geraldinha. Show de bola. Quero chegar na idade dela aí, correndo. É a minha meta. Ela foi em segundo lugar lá. Brava. É isso aí. Brava. E outra inspiração nossa foi do Myron César Coimbra. Ele mandou um depoimento para a gente. Curtição, bom dia, equipe Corrida Perfeita. Escrevo apenas para agradecer. No início do ano, resolvi mudar meus hábitos e iniciar a prática de um esporte. Comecei com a corrida e logo me apaixonei. Assim que completei com tranquilidade meus primeiros 10 quilômetros, minhas metas aumentaram e o foco passou a ser a meia maratona. Bom, neste último domingo, este objetivo foi alcançado e o melhor, um tempo muito abaixo do esperado. A previsão era completar os 21, entre 2 horas e meia e 2 horas e 40. Entretanto, tudo saiu muito melhor que o previsto. Completei a prova sem caminhar uma única vez, inclusive nas subidas, em 2 horas, 7 minutos e 34 segundos. Assim, só me resta agradecer por toda a ajuda durante todo o treinamento. Muito obrigado. É isso aí, pô. Quem treina, colhe resultados. Não tem segredo, não. Treinar com constância... É, ter um acompanhamento de um profissional, agora a gente dá aqui no Corrida Perfeita, né? fazer os educativos, fortalecimento, estando em um dia aí com, com a proposta, os resultados vêm, não tem muito segredo, não. É isso aí, parabéns aí a dona Geraldinha e ao Mayron. É Mayron? Isso. Mayron, Mayron. Prazer, beleza, show de bola. E agora você que quer economizar um pouquinho de descontos e cashbacks. Domingo que vem, Dia dos Pais, dia 14, vai ter uma prova muito legal lá em Natal, não é, Farofa? Isso, a Trackfield, né? Santander Trackfield Run Series. A prova <risos> ficou com o nome gigante agora. Vai ser no shopping... Natal um shopping. shopping. Natal Shopping. Vai ter Nossa. a prova lá. E se você usar o cupom corrida perfeita tudo junto, na inscrição, você ganha 10% de desconto para se inscrever. E para se inscrever, basta baixar o aplicativo da Trackfield e se inscreve por lá, né? Uma, a, a prova só pode ser. Você só pode se inscrever pelo aplicativo, não tem outra forma de se inscrever, não. E não esquece de colocar o cupom, hein? Corrida Perfeita. É, exatamente. E nas Americanas e... também tem uma mega promoção de Dia dos Pais em todas as categorias, incluindo o departamento esportivo, tá com 60% de desconto mais cashback. Tem vários itens, viu? Vestuário, tênis, smartwatch, bicicleta que você quiser para presentear seu papai, tem lá na Americanas com descontão. E se você não sabe como é que funciona o nosso cashback, né aqui na descrição vai ter o link para você entender como é que funciona. Então, se você é uma Corrida Perfeita e compra pelo nosso aplicativo de cashback, você ganha é desconto na sua mensalidade aqui no Corrida Perfeita. Está na descrição aí, se você quiser saber mais. O que mais Eu tem muito... desconto aí, Alex? Tem desconto também na Smart Fit. Pois é, Porra. no plano... É. No plano TP1, de R$ 89,90, sai por R$ 69,90 para novos alunos, usando o nosso aplicativo. Caraca, barato, hein? Sei, acho que eu vou pegar um Smart Fits, hein? Fazer aquele <risos> treininho na esteira, né? Tem que cortar Esse também. É... Também tem o quê? Tem uma promoção na ASIC. ASICS. ASICS, né? É ASICS? Falo, né? Na ASICS, uh -huh. promoção dia dos pais com até 40% de desconto. E o tênis Nova Blast 2 está saindo por R$ 799. Dizem que esse tênis é brabo, viu? É, Esse aí é o queridinho da galera que gosta de correr de ASICS. É, então aproveita o desconto. E já que é de dos pais, manda esse vídeo para o meu filho para ele me dar um presente também. Ele vai querer fazer o um filme com o papai. Se estiver merecendo, né? Então, Farofa, muito obrigado aqui por me acompanhar de novo aqui no nosso resumão da semana. É, espero que vocês aí tenham gostado dessas novidades que a gente trouxe. Novo Acom formato, né? Agora. Sim, okay. a gente está aqui, ó, afastado, mas a gente está é. junto ao mesmo tempo. Exato. É, não esqueça de se inscrever aqui, curtir nossas redes sociais, compartilhar nosso conteúdo e, é claro, baixar o nosso aplicativo. Nosso Exatamente. aplicativo quem quiser baixar o aplicativo Corrida Perfeita, está grátis, algumas funcionalidades. Você pode ficar lá é, testando, né? Para ver como é que funciona. E se você não faz parte do Clube Corrida Perfeita, clique aí no botão na descrição ou entre corridaperfeita.com/clube e faça sua matrícula, vem correr com a gente. Tem um período grátis para você testar também. E vamos nessa, vamos correr, vamos treinar. Valeu. Ótima semana a todos, bons treinos, até mais. Valeu, Alex, abraço, boa semana para vocês, vamos correr, Acho galera.